Na história das copas, recontada por meio de selos. O drible, a bola no pé, a taça erguida pelas mãos do jogador. A exposição no túnel que liga o edifício sede ao anexo, faz o visitante e o servidor entrarem no ritmo da Copa do Mundo. São mais de 200 selos expostos em 19 álbuns. A mostra começa e termina com o evento no Brasil. Vai da Copa de 1950 até o Mundial deste ano. Aqui tem selo em homenagem ao rei Pelé e seu milésimo gol. As celebrações do tri, do tetra e do pentacampeonato também são relembradas. Tudo para mostrar que o futebol é mesmo uma paixão nacional. O bom da exposição é que aproxima o torcedor né, e, e os servidores do, do, dos momentos históricos da Copa. A exposição reflete bem a, o espírito é, do brasileiro em relação à Copa. Com certeza é uma exposição que vem a calhar A mostra foi aberta em homenagem ao Dia Nacional e Internacional das Comunicações e vai até 14 de julho. Para visitá-la, basta vir até o anexo. Aliás, esta já é a segunda exposição feita aqui em menos de um ano. Hoje, o local é bem mais do que uma mera passagem entre o edifício-sede e o anexo. E aqui, mais uma vez, a gente monta um evento e queremos montar vários para fazer a interação com os servidores do Ministério das Comunicações, os servidores do Ministério dos Transportes e quem visitar o nosso ministério. Além dos selos, o visitante também pode encontrar aqui os cartazes de cada cidade-sede da Copa de 2014. As fotos dos estádios também estão à disposição. Eu não conhecia ainda os, todos os estádios, ainda assim, de uma visão aérea assim. E eu pensei que só o de Brasília fosse bonito, assim, mas eu estou achando que tem outros aí também que estão igual ou mais bonitos do que o de Brasília. E você, já visitou a exposição? Então venha logo! Quem veio diz que entrou no ritmo da Copa e já aposta até no Brasil ex-campeão. Rapaz, é só pessoal é positivo e tocar o barco para frente, que é nossa essa, né?